Hum. Opa, aproveitar que tá aqui Se inscreve no canal aí, meu parceiro Tamo junto que Chacão e Lux Nhazo. Pode ser aço, mano, mas não tem no cup Vai é é conhecer o Firione Vai ficar full AD, mas só a Gwen, mano que vai se beneficiar disso Chaco e Lux não, a não ser que seja um Chaco muito doido, né, brother Uma build muito doida Copa tá boa, mano Jogável, jogável ah, Tudo normal ah, tá. Sim, sim. Eu vou sozinho verificar lá que tem a possibilidade de ter cinco players, mano. Não, não. Com certeza, o dia, Com certeza. Não torcendo pingada. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Deixa a Lux aparecer. Ó, cadê a Lux? Ó, tá aqui, tá aqui. Vou tomar um ganho nível 2 do Chaco, não vou não, mano? Vou pegar o W nível 1 porque a Lux vai ficar me dando um pouco aqui com o E, tá ligado? Ó, eu pego o W e a gente countera isso. Yeah! Pô, a Lux não apanha, velho. Pezinho era mais safe? Pezinho era muito melhor, mano. Mas eu não quero jogar pra ganhar na fez não. Entendeu? Tô sacrificando um pouquinho nele fez pra poder. Depois. Tem um chaco aqui, mano. Pô, Dirzão Nem um coverzinho, amigão. Nem um coverzinho, pro pai. Eu perdi perder esse daqui. Não, era? Mais um. Não aguento mais, Chacão, velho. Não aguento mais, Chacão, mais um velho. calma aí, tá é um safado. Calma aí, é um safadão. Caralho. O de filha da puta. Cara, que o de... Surtei, mano. Daí foi surto, tá ligado? Onde foi surto, chat? Nice. Ele vai precisar de uma mina ajudando a Fiora, velho. Ah, mas a torre vai fazer a boa. Nice. Ah, a única play do, dos caras é em mim, velho. Podia estar levando tá o bot. Estamos sobrevivendo bem, velho. Só dar um daninho. Bater Vai ter um chaco aqui. Não posso tirar a PIN que tem um chaco atrás de mim, chat. E aí, de tá suave, mano? Jesus, amado. Esse cara me impressiona todo dia, velho. Tem um chaco aqui, mano. Nice. Devei um chaco. Oh! Devei? Devei mesmo. Não devei do último porque não tem como. Ah, devei sim, o pai, é bom demais. Ainda brota ali, ó. Foda-se. Caralho. Caguei na cara do maluco. Bora ali. Uh! Só no... Opa! Opa, tia! Opa, tia! Quase! Vou tirar a Pink. <risos> ah, vai tomar no cu, porra. Sim, cara! Eu sei que você tá mid, desgraçado da porra. Por esse Chaco jogando, mano. Tem que flechar, mano. Não podia tomar aquele dano, não. Tem uma aqui, velho. Morrendo o próximo negócio dele. O G? Cara, é tipo assim. Como é que eu jogo, mano? Papo reto. O cara não sai da porra do mid, velho. Não sai. O dia tá tendo o jogo mais fácil da vida dele. Tem a porra do Deer 4-0 com 80 de farm. E o Chaco, em vez de... Transferir a porra da vantagem, fazer alguma coisa, objetivo. Vamos matar o mid. Ela tem 40 de farm, Chacão. Vamos matar o mid. <risos> porra, ainda bem que sabe que isso é ruim, mano. Tipo, toda vez que eu morro, olha que acontece Galera, o bot morre. Só faltou um dragão, velho. É que o bot tomou uma. Tomou uma cagadinha, hein? Flash Lux. Porra, moleque. Flash, Ignite, Karma. O Chaco também tava preparado. Uh, ela deu. What? Ah, ela deu no, no, no W do, do tiozão? E aí, o Tá tranquilo, mano? É o que o Diz faz, né, velho? Deixa o cara, deixa o cara. Tudo acontecendo, o cara farmando. Mas ele vai atacar a barricadinha agora. Tá, a Zayek tá necessitada, vai pegar uma barricadinha, mano. Isso, isso. Os caras tão subestimando o poder do Dizão, velho. Ô, oh, Dizão, não perdei nem fudendo, chat. Mas nem fudendo. Eu perco pra Goiânia, nem fudendo também. Ela tá sem mana. Então bora farmar, cara. O alvo dos malucos do game foi eu. O Bastain, ele perdeu na inércia. Nem ganhado, cara, lá. Mas tá só, a Fiora tá imensa o dia tá imenso também. Queria meu arco escudo e um zelo. Pronto. Tô full build. Porra, a Gwen me ganha, chat. Ela tem quarta cura, armadura e ignite. Só dá uma esperadinha aí, bicho. Eu tenho que caetar muito ela pra ganhar. No momento não dá, não. Ó, tá só eu e ela, mano. Deixa eu dar uma testada. Tirar o bagulho do cara. E na próxima round a gente ganha. Porque a gente tirou o Ignite dele e tirou a ult. Nossa, a ult não é tão importante não, mano. Conta do cara. Entendeu? Só no kite, chat. Só no kite. Ai, triunfio Confiei muito o triunfo, my bad. Fora que eu perdi a wave, mano. TP, TP, TP, TP. Ah, não dá, não dá, não dá. Cara, o Deer só não fez nada nem de farmar, mano. Essas skills dele foi vagabundo trocando. E depois de ele farmar, e brotava. Ah lá, o cara tá do outro lado do mapa me pingando porque eu tô farmando o jogo dele. Cara, vai, de vai farmar aqui, ó, ó. Joga o jogo, amigão. Porra. Bora, pegar essa torrezinha aqui free, porque o nego tá lá na fiora. Pegar a torrezinha aqui também, mano. Dá pra uma pra fazer eles perderem. Cara, o Deer tem 140 de farm, mano. Ia ser muito legal, mano Filha da puta Eu queria flechar doido da Luck você depois voltar nele e matar Ai, ah, ia ser legal demais Ah, Mais um objetivo pra nós, cara Boa, Dizão. Boa, mano Vambora Ai, cria fenda do Ninja Tab Ai, ai, ai, ai, ai Ai Ah, mano Você acha que eu vou perder esse bagulho mesmo, porra? Pode. Ai, tia. Como foi, porra? Acertou nada, mas acertou tudo. Parece, né? <risos> ah, tio. Você não... Não era Ignite, você tinha atacado, seu filho da puta? Não era Ignite, mano. Era só o colete, eu achei que tinha tomado Ignite naquela hora. Ah, é muito Ignite, cara, não aguento mais. Um, dois, três, quatro, eu tomei cinco nesse jogo, velho. Cara, toda vez que eu morrer eu ganho objetivo? Não, não, não, não, dessa vez não. tem é uma quarta cura aqui também, né, Chat? Tá complicado essa quarta cura velho. Na real, bro, é Sabe qual é o papo? Porra, bota fé, mano. Não, muito ataque speed por causa do zelo. Não, não é papo não, não é papo não, esquece. O cara só me ganha com o Ignite, mano. Tipo, ele me ganha se eu trocar com ele, né, Bala, pau a pau. Mas se eu kaitar ele durante 39 segundos, eu tenho uma chance. Jogou muito, Morganinha. Puta que pariu, cara. Exime a gameplay, filha da puta! Salve, Juqueira. Ai, tia! Uh. O E dele saiu. O ver esse aqui, mano, foi pra sair o tornado instantaneamente. É tipo o Q do Caim, quando grudado na parede e mixar mais rápido. Só que o E dele saiu na animação. Se não sai, acho que eu mato. É, Juqueira morre! Barão! Pra nós, porra! Vambora! Toda vez que eu morro é um objetivo, tá ótimo, porra Matei o objetivo nesse jogo, hein, morri pra caralho É, <risos> GG, né, mano? É. o cara que o time inimigo que quis tirar do jogo Tá com dois itens e meio Ih, mágica Lux Oi, GG Foi assim, os caras não deram FF não, chat A gente matou todo mundo, os caras tão nascendo agora Mas ser assim, GG não, mais duas torres aqui Peguei mais uma, dá pra virar e pegar um Nibiru aqui, hein, mano O Jesusão morreu, um mil de ouro pro Chaco, mas tá só Pega aqui, pega aqui Trolei, mata suave Não vou flechar, não Queria só a torre, mano Trolei pra caralho Eu fiquei aqui, né, chat? Igual um bobão, mano Se eu fico aqui, a gente pega a torre, não acontece nada disso Tá, dragão pro meu time ali A gente já tem pressão aqui no mid Então não precisa que eu esteja aqui tô Na teoria eu tô troando, mas vou matar geral um um quatro fuck ah cara não acredito nisso Bréria para trás para trás para trás Morganinha para trás Morganinha joga para trás cheia joga para trás isso isso isso isso para trás para trás para trás vai joga no baixo da Morganinha e joga para trás mano é isso porra, olha lá. o time nem sabe o que tá fazendo cara não, na real eu tô uma fera ali eu nem vi da onde velho eu nem olhei pro mapa Ui, morreu! Ih, ela não para não! Não para, não, para, não, para não! Uh, bombind, morreu! O divisão, vá para o Toma, vá Morreu. Ih, eu tava aqui no nível. GG, mano. Fica parado de tomar um copo d'água. Opa, ward aqui no placar de divisão.